Fala galerinha e aí, eu, sou o eu sou Norberto Carol. E esse é mais um Elefante Literário E hoje viemos trazer para vocês o que? A tag das editoras Clicaram pra gente essa tag no Twitter e a gente viu no canal Estante de Prata, do Vitor Prata Vieira E trouxemos aqui pra vocês oito perguntinhas super rápidas sobre as editoras que a gente costuma ler A primeira pergunta é, editoras com mais livros na sua estante? Se a gente não for considerar vai, vai. o grupo Editorial Record como editora, é porque eu nunca sei ah. o que considerar Mas a minha editora é intrínseca, assim, disparado é o que eu tenho mais livro, sério A minha editora é a Record So, pura, pura e simples, tem tipo mais de 30 livros, é, entre esse que tem 20 e pouquinhos. 2. Editora com as edições que você mais gosta. Eu não vou responder essa pergunta. Eu vou indicar que você clique aqui, ó, nesse card, porque <risos> a gente já falou sobre isso. A gente fez o vídeo das isso melhores é, edições. É, as edições mais bonitas. E eu não consegui, não. Assim, tá, menção rosa aqui pra zarrar e Darkseid, tá. na minha opinião, mas... Hum. Eu vou responder Cossack Naif, porque tem livros maravilhosos, meu Deus, se eu tivesse um instante de Cossack Naif, eu estaria realizado na minha vida. Então, tô aceitando o que? Presente, o aniversário acabou de passar, vamos mandando, vamos mandando, vai dar certo. E estaria pobre também, né? <risos> ok, né? 3. Editora que você tem interesse, mas ainda não comprou muitos livros. Cosaque na Aí a minha é porque Naif. <risos> por É porque falta o quê? Falta o negócio do dinheiro na vida da pessoa. É uma né? coisa mas, assim, não sei Deus. se Meu Deus. E eu vou roubar também, vou botar dois. Vou também falar a Companhia das Letras, se que derrubar. é, é um, uma editora que eu gosto muito, mas eu não tenho muitos livros. Dela. Eu coloquei, eu ia colocar Kosaki na mas não quis repetir. Então eu coloquei a editora Alphaguara e a editora Jangava, que são pouco conhecidos, mas tem livros bem legais. A pergunta número 4 é dividida em duas, então a 4.1 é editora com séries de livros que você mais gosta. Galera recorde. Galera recorde. Vamos pra frente. 4.2 é editora com standalones que você mais gosta. O que são isso? Essas. O que são essas... <risos> coisas. stand -alone são livros o quê? Livros únicos que não tem série, no caso. São únicos, é né? por quê, né? Vamos pra frente. Próxima. Meu Deus do céu, você está viajando muito hoje. É intrínseca. É intrínseca. Desculpa, tu não colou? Tem. <risos> Não. O você colou? 5. Editora independente que vale a pena conferir. Eu vou puxar a sardinha pra galera daqui, sabe? Então eu respondi tribo. Porque é uma editora, é uma galera que está produzindo umas coisas bem massa. E vale a pena conferir. Vale sim. Inclusive eu também coloquei tribo porque gostei. Sim, você colou. colou é se você colou. Aqui nos F6. Editora internacional que você mais gosta. Gente, eu não tenho.. Eu não tenho costume de comprar livro internacional, assim, tenho pouquíssimos, e geralmente são pocket. É só é na feira. Mas o único que eu lembro é da Harper, que eu não conheço outros livros além de Us, que é o único que eu tenho que a edição é bonita e. Assim, mas eu também, muito a pena. <risos> <risos> e aí eu não sei, né? Essa pergunta. Tá, tudo bem. Eu tenho também dois livros internacionais, mas do mesmo jeito, eles são Pocket e. 7. Editora que você menos lê Eu tenho várias editoras que eu tenho, tipo, só um livro Mas eu vou citar aqui a parêntese, que é o Interlúdio, é dessa editora E foi com o livro que eu li dela, tipo, foi a primeira que veio a cabeça É, do mesmo jeito eu tenho vários com só um, mas eu resolvi citar a Novo Século que é bem legal, inclusive tem vários livros legais, mas eu só tenho um e, e acho que eu nem li o único que eu tenho Oito! Se você tivesse que criar uma editora, qual seria o nome dela e que tipo de livros ela publicaria? <risos> eu não pensei, Diga aí agora, pô, eu não pensei Mas um o primeiro primeiro que veio na minha cabeça foi... Caroline Livros É, vai pra cima Vai, ok, okay. <risos> Sete editora, não sei porque, não tem nenhuma explicação, óbvia Veio na minha cabeça, só isso E seriam livros... YA, talvez... É, era o bem? Né? Eu não sei, tá? Pode ser, pronto, vamos deixar aí. Tá, pronto, já, já é uma boa. Já A já minha bem. então vai ser oito, ele o quê? Ele nunca fica por baixo. Não tem nome, deixa aqui nos comentários o um nome se você quiser, se você for dar uma sugestão aí, vai que a gente abre num dia, né? Sim, e o gênero. Não tem. E o gênero. Tá, então tem o gênero. Já... Não, também não tem, já que não tem editor não tem gênero. O <risos> quê? <risos> <Okay. risos> não, eu acho que fantasia é um bom gênero. Romance de formação é um bom gênero. Eu, eu só tô com uma ajuda aqui, não sei de onde. <risos> 9. Menção rosa. Uma editora que não foi mencionada, mas vale a pena comentar. A minha. Nona, resposta é leia. Eu vou citar então a editora Novo Conceito, que também tem livros ótimos, só que não foi citado aqui na tag. Então é isso aí, galera. Se você... Eu ia dizer, se você leu algum desses livros, acostume. <risos> <eu> <risos> Então é isso, aí, galera. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o quê? Aquele joinha aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, ou se for a primeira vez que está vendo nossos vídeos. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e deixar aqui um comentário esperto. Vamos discutir aqui embaixo nos comentários sobre quais editoras vocês mais leem ou menos leem. E tudo certo. Valeu! Valeu! A primeira pergunta é... Livros... Que? A primeira pergunta... É, é editora... Você quer daqui? Não, não, não. Não, é meio que